Vinheta de abertura TV Minicom Apresentadora Andréa o Xavier O dado pelo governo para implantar ou ampliar redes de internet pelo Brasil ganhou novo prazo. Agora vai até junho do ano que vem o período para cadastrar projetos e ter a isenção de impostos em obras de infraestrutura de telecomunicações. Confira um pouco mais sobre esse assunto na reportagem de Adriano Godoy. Cidades pequenas, regiões de fronteira, locais distantes dos grandes centros urbanos. A infraestrutura de internet precisa chegar até esses pontos para conectar todo o país. Pelo Programa Nacional de Banda Larga, o governo tem incentivado a implantação e a modernização de redes e vai conceder isenção de impostos a quem tiver projetos aprovados pelo Ministério das Comunicações. O prazo para enviar propostas vai até 30 de junho do ano que vem. A suspensão é de PIS, COFINS e IPI sobre a compra de equipamentos, materiais de construção e serviços para as obras. E com um empurrão para investir nas regiões que mais precisam. Se um projeto tiver foco na instalação de redes no sul ou no sudeste do Brasil, a empresa deve investir um terço do valor do projeto também no norte, nordeste ou centro-oeste. Já chegaram ao Ministério das Comunicações mais de mil projetos. Eles correspondem a cerca de 13 bilhões de reais em investimentos. Diretor de no Indústria, inteiro, Ciência e Tecnologia, Amazônia, José Guti. Chegaram projetos aqui para regiões de fronteira, chegaram projetos aqui para saídas internacionais. Tem projetos de todos os tipos, desde transporte ótico até satélite. Para encaminhar as propostas, basta ir até o site do Ministério das Comunicações e clicar no banner RPNBL. Lá tem uma área para fazer o cadastro. As empresas gastando menos para fazer a infraestrutura, obviamente isso vai ser repassado para o consumidor final, dado que é um mercado altamente competitivo. Depois que o projeto ganha o aval do Ministério das Comunicações, o governo publica uma portaria. Com ela em mãos, o empresário pode ir até a Receita Federal e pedir a habilitação para que as obras tenham um benefício. Vinheta de encerramento, TV Minicom.